Meu Deus, eu acho que eu nem precisava de carvão mais. tudo bem. O doze da aranha. ela tá em cima de mim. O problema é creeper. O problema é Clipe. Dando de farm de mobs. Now. Tá, deixa eu pegar isso, eu pegar isso. Ok. Vou pegar essas duas coisas aqui. para me minerar lá na camada e tudo mais. Só que dessa vez eu não vou ser burro e minerar na camada, né? Vou continuar aqui, ó. Se eu morrer em lava ou alguma coisa do tipo, eu vou perder muita coisa. Aí muita coisa, né? eu tô levando coisa aqui bastante. Mineração chata. De, de troça, né? É pedras. Calma, ah, tá certo? Tá certo aqui, eu errei. Ok. Aí vem aqui, aí continua. olha que tem ferro tá calma tem que sonhar uma dúvida com meu amigo Google Ok Google Ok Google qual é a melhor Como posso ajudar? qual é a melhor camada para minerar diamantes na, no Minecraft 1.18 de acordo com o tech Tudo no caso do diamante Encontrá-los entre as camadas 0 e 16 Neste espaço Você tem muito mais chances De encontrar o item desejado Calma aí. Ok Google Como Onde achar diamantes mais fácil Camada Minecraft 1.18 Veja o que encontrei Ok Google Melhor camada para se achar diamantes no Minecraft 1.18 De acordo com o Tec Tudo, no caso do diamante, é mais provável Tá sendo 1.8, cara Agora tem 1.18 um... Tochas, não tem não Tochas também tá não tem tocha? Não tem tocha não? Baguri! Não tem tocha? Baguri, hein? Baguri. Tem 35 zilhões de carvão, mas não tem tocha! Ai que caramba! Vou pegar madeira aqui de novo, né? Fazer um o que? Minha vida é uma merda! Madeira! Chique! Chique pra sempre! Tocha! Chique! Tocha Tocha Tocha Tocha Tocha, tocha. Vamos dar ele, se ele entrar e entra Porque ele ele cuida da vida dele Respeitamos a opinião dos outros Hashtag Falei Leve É, <risos> o cara motivacional Vamos ver se ele entrar aí ó. Não é se é, fica de boa Não, então beleza Desumilde, tô brincando, hein? C9 é um amor de pessoa. Se eu falar desumilde do c eu estou cometendo um crime capital. Porque o C9 é um amor de pessoa. Aqui achamos felito. Um ferro, felino. norma mas só um ferro. Ai, Que? Ca... Que? É o que? É o que? C9? Então. Hum, eu tô jogando Me rendi ao Minecraft, você quer jogar comigo? É o mundo que eu tenho aqui É o mundo que eu tenho aqui Que eu tô jogando, lembra? Eu tinha uma, eu tinha uma, série, tinha uma série muito antigamente de Minecraft, chamada Me rendi ao Minecraft Aí eu tô jogando de novo aqui Depois de meses sem jogar Você quer jogar? É Minecraft. é Minecraft Tu quer aqui me ajudar a Achar diamantes, porque eu não cheguei nos diamantes ainda Eu fiz um monte de coisa ah, mas... eu tô... Tá assim, não Ok, que boa ah, vou colocar pra instalar. Beleza. Porém que eu acho que a minha versão do Mine tá meio avançada, saca? Só 1.2.10.27, que é o beta. Não sei porque eu tô no beta, mas... Eu tô... Eu tô no Se mano. Se no beta, não vai dar, não. É, só porém, velho. Acho que em que que... live? Tô em lives. Hum. Mano, eu acabei de achar uma ravina. É que tipo assim, esse mundo é antes da é o ponto 18. Aí, ó, aí, olha aqui onde era o meu bagulho de achar diamante. Era aqui na camada 10, aqui, ó. 1, é certinha. Só que aí eu tenho que descer mais, né? Tô descendo aqui. Porém, tem uma incrível ravina de 2 metros e meio aqui embaixo. Aí, deixa eu ver se tá certinho. Eu acho que não tá certinho, É É. isso, mãe? Olha aí, olha a Ravina. Que isso, as musiquinhas. Tá, aqui é chão, aqui é chão. Você não incluiu o áudio na live, tá? Você não incluiu? É, você que eu não quero. Já vou bad, -rock. bad -rock. Ai, esqueleto ali. Coloca essa merda logo. Coloca essa merda logo. Outro, eu tô que eu não, vou... ah, não, eu aqui pra ver você tá no gol. Ah, não, você não no Java. não você é no bedrock. Entendi. Tá, calma, calma. Se eu quebrar isso aqui, cai, certo? Tá. Uh, aqui. Aí agora. Aqui. Ups, eu vou ter que fazer o um pulo. Ah! Ai, senhor. Medo, cena. Eu, eu fiz um pulo aqui, só que tinha parede. Tipo, tinha. Tinha teto, velho. Quase caí. Quase caí na ravina. E acho que eu ia Você morrer. Não caiu, não, eu, caí. eu tô sem armadura. Eu tô Por que quando deixar? você tá em live, você deixa aquele live seu fio? Sei lá, pra mim eu pareço online. Calma. Aê! Será que é o Incroyat dá live? Incroy? Tô falando com. falando com o fantasma aqui? É tá. o senhor fantasma C9. Tá. Olha aqui, ó. Olha a gente vai te chamar de esquisito. Um. aqui. Sério?